Poucas pessoas entendem o porquê do nome propagandista, sabe? Mas na verdade, quando você vai na essência da profissão, faz muito sentido. Você pega, por exemplo, aqueles quatro P's do marketing que falam de preço, praça, produto e promoção, ainda são a base do marketing atual. É incrível isso, né? Como é que os fundamentos mudam um pouco, né? E esse propagandista, ele tá muito relacionado ao P de promoção. Ou seja, ele é o responsável por promover o produto para a classe para o tomador de decisão, porque a gente tem que pensar que a gente vive dentro de um mercado de livre concorrência onde não faz sentido você ter um produto e não promovê-lo. Então mesmo quando a gente fala de saúde, tem que existir a concorrência nesse mercado. Então como que o tomador de decisão vai optar pela marca A no lugar da marca B se não tem ninguém mostrando para ele os diferenciais dessa marca? Então, ele tem essa função. Em outros mercados, o que, que é mais comum a gente ver? Comercial na TV, outdoor, agora as mídias sociais estão com tudo. Mas a gente precisa lembrar que esses canais não conseguem é, limitar a comunicação para o médico. Eventualmente, vai chegar até o paciente sem o conhecimento do médico. E, e, e se a gente usasse essas, esses canais tradicionais, a gente estaria ferindo, né, a, estaria pulando ali a figura do médico, que a gente não pode fazer jamais, entendeu? Então, é, é, o propagandista existe porque o médico é o tomador de decisão, é com o médico que a conversa tem que acontecer em relação aos medicamentos. É um canal direto de comunicação das empresas com, com o médico.